Felinhos, análise de quedas, eu sei que você gosta muito desse quadro, um momento nosso de aprendizado, e é o seguinte, você quer participar? Manda aqui no e-mail o seu vídeo, eu preciso dele, porque quando você manda um e-mail, automaticamente já tem uma autorização para poder colocar aqui no canal, então é vcduciano.com e aí ele vem na sequência para o próximo análise de quedas. E, bom, você sabe... Se sua máquina trava, temos uma solução para ela, simples, fácil, eficiente. HFW Informática está aqui para te ajudar. O contato está aqui embaixo na descrição, o telefone também. Fala com eles, vai resolver, tenho certeza. E se você está procurando um consórcio luxo para sua moto, seu carro, sua casa, Multicons tem a proposta ideal, tenho certeza. Fala com eles também, tem o WhatsApp 0800, o site tá aqui também aparecendo e na descrição. Maravilha? Vamos lá então. É, já sabe né? Seu e-mail, põe o um vídeo e a gente analisa o tá? Pra quem tá entrando agora no canal. Já aproveita e assiste a playlist, tem análise de queda pra caramba, tem minha também. E é nós Então o Gabriel MD, Mariano. Fala filho, beleza? Quase vim ao solo com minha R3 2022. Então aqui um quase queda. Beleza, originais. Original nós estamos falando um. O 5 Nas calibragens 29 na dianteira e 33 traseira quentes. Na real eu tinha esquecido tanto de PSI que você sempre fala para pra... colocar. Kakakakak, entendi. Então filhos, ó, aqui muito alta a traseira, a dianteira tá boa. Se tá na dúvida, pelo menos deixa equilibrado, 30 a 30, 29 29. Assim você já deixa a moto aqui, ó. Então, essa calibragem é bom pro cara que vai andar em linha reta pra caramba, para o cara que vai ficar perímetro urbano, não vai inventar nada. Aí usa essa calibragem. Mas se você vai fazer um, um gueri-gueri, já não é legal essa calibragem aí. Foi um rolê de domingo, bem complicado em alpes, aconteceu de tudo. Certo. Na verdade não faço ideia do que possa ter acontecido no momento. Lembro de não ter acionado o freio e nem inclinado a moto, mas eu não sei. Só sei o que aconteceu. O ocorrido acontece nos 8h10, link do vídeo, PS, manda um salve pro canal, Gabeira Underline MD, se você seu fã, au! então fica com o vídeo aqui, e Gabeira, vou pegar do YouTube pra ficar imagem de luxo aqui na TV, beleza? É nóis! Errou! Caralho! Nossa, do... Essa foi foda! Puta que pariu! Bom... Tá gravando. Ah, peraí, peraí. O canal, pô. Olha o canal aqui, ó. Olha o canal. Canal. Vamos lá. Canal. Gabeira Underline MD. Beleza? Muito bem. Tá feito, tá feito aí o... O chum. Caraca, peraí. Tem um negócio aqui. Mas vamos lá. Rapaz, vou falar uma coisa pra você, filho. Você deixou o acelerador dormindo, né? Ele não veio aqui, o acelerador. É isso? Pera aí. Aqui. Um pouquinho antes. Pelúcia antes. Pera aí. Pera aí. Aqui. Você dá uma guardada luxuosa, né, irmão? É, realmente você não freia. Nada. Você vem só o aceleradorzinho. Vem num traço bacana. Não sai da moto. Deve ter alguma clínica aqui, o assalto já está meio porco e você só sentiu a presença. Tá, entendi, entendi. Bom, primeira coisa, filhos. Calibragem alta, a moto já está aqui. Você tira a mão do acelerador, você já faz mais isso ainda. E aí você está em pé na moto. Conclusão, peso inteiro na dianteira. Lembra do esquema do RPM que eu falei também? Ó? O RPM aqui tá bom. Ó, oh, já tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. E aí assim, quando vem da metade para baixo, é ruim, porque não tem mais aquela força, não tem atração para a roda traseira continuar te levando. E aí, haja o que, ajar na dianteira, tudo bem, porque a roda traseira tá lá. Só que nesse caso, você coloca um risco muito grande, porque você tá jogando tudo a dianteira. E aí ela já tá numa missão aqui. Pneu cheinho. Ela... Passa muito mais a informação e aí dá aquela... Aqui a sua sorte é que você estava bem lento, tranquilo e não inventou nada. Então estava com a moto em pé, por mais que você é, fez um tracinho mas você estava com a moto em pé. Moto em pé, maior área de contato no pneu, luxinho, passou ali e já era. Que é aquilo que eu falo para vocês no curso também, que eu falo e tal Moto em pé, vai que vai, quiser andar no mato, quiser não sei o que, mata na embreagem curte, feia forte e tal, por quê? Porque a maior parte do contato do pneu tá ali, ele vai dar aquela dobrada luxo e já era. Então tem curso de suspensão, dobrando o pneu tal, motinho luxinho aqui. Então é isso aí. Mas é, o certo aqui, filhinho, era você sair um pouquinho mais da moto, tá? Porque, primeira coisa, quando você tem um declive, um declive, desníveis, o que, que vai acontecer? A moto tem que copiar a suspensão também. Você aqui em cima, você sente muito mais, é tipo, já falei esse vídeo também, passar numa valeta sem levantar da moto. Então o saco estoura, vem parar aqui, o caraco e tal. E aí você sente toda a informação do que está acontecendo e entra em desespero. Se você estivesse um pouquinho para o lado, pêndulo, favorecendo o conjunto, fazendo o um vetorzinho para entrar para a curva, esse efeito já ia ser bem menor. E se você estivesse já reacelerando também ia ser menor. Até mesmo com o acelerador ligado, já ia ser um pouco mais tranquilo. Agora tem uma outra, né, filho? Você já tá vendo que o solta já tá porco, já tá tudo mais ou menos. Cara, é, se você puder deixar mais em pé a moto possível, é melhor. E aqui você fez isso, só que você ficou junto. Então, acaba acontecendo tudo pra você. E aí você passa reto no um desespero, ó. E já era, só que você também não encostou no freio, porque se encosta no freio aqui nessa situação também, dependendo da pressão que você dá, já é boca. E, e essa galera, acho que já tava aqui, que eles já perceberam que tinha um aclive ali, ó. E aí, falava vamos esperar para ver o que dá. E se dá mais um pouquinho desse carro aqui, ó, mais uns dois segundos, hein, era de frente Então, cara, tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos repassar, quer repassar mais uma vez? Só vou falar uma coisa pra você que eu não queria te falar. Já peguei sua moto. Vou dar um rolê nela agora pra ver se tá tudo em ordem e te falo depois, beleza? Tá, maravilha. É o seguinte. De novo. Acelerador morreu. Se fudeu. Não, ó. Não tem acelerador, não tem acelerador, tem acelerador, não acelerador, giro cano, desnível. Aí você dá aquela guardada final, né? Final. E a sorte é que você não puxa ela com tudo, porque também você já é vindo à lona. E aí dá isso aí. Então, acelerador, tem que estar ligado. RPM, não pode estar abaixo da metade. Que daí você consegue trabalhar. Você quer trazer mais a moto, menos a moto, mas ainda assim você tem o pneu traseiro empurrando, levando. É, sai da moto um pouquinho, não fica em pé igual um berimbau, igual um milho, porque daí você, o efeito que passa para você é menor. E por mais que isso aconteça, se concentrar para onde você quer Se ela tá fazendo assim, se ela virou um landau, se ela, se passou, ela, igual uma bola de basquete aqui, assim, você continua olhando para lá. Maravilha? Próximo e-mail. Gustavo Queite Correia. Gustavo, tava com nós, quase que é de Morungal. Gustavão tava com nós no curso. E aí, recém-formado o curso já fazendo merda na primeira oportunidade, pra te dar orgulho. Você percebe, filho? Você percebe? Mas pelo menos foi um quase queda. É normal, isso acontece muito. Você vem taradão, né? Porque existe uma evolução nervosa lá no curso. E aí você vem mais tarado, mas tem, tem que ficar ninja. Mas vamos lá. Então, salve, filho. Gustavo é nós. É, fiquei olhando pra fora da curva e deu nisso. Hum... Durante a curva eu estava ciente que estava fazendo cagada e olhando para o lugar errado. Caralho, então... <risos> Mas não conseguia mudar a direção do olhar. Você drenou então, filho? O que, que tinha? Tinha um. uma galera pelada lá no fundo? Tipo, sei lá, um... um UFO? Apenas que você conhece mesmo. Um alien? Uma vida que não era terrestre? E você ficou meio... Então... Agora é continuar tá praticando as dicas que você passou para evitar tá, mais cagadas dessas. A dica é, olha onde você vai, acelerador, passo de curva, hein? não é olhar para fora da curva, é olhar para dentro da curva. Tá para cá, aqui já não existe mais, é só aqui, ó, certo? O final da curva é daqui para lá. E você faz isso aqui, a moto já dá aquela levantada, é automático. Então, vamos lá. Abraço, Durva. Au! É nós que estávamos o pneu rosto. Pneus Rosso Corsa 4, top, falei para você no dia, inclusive. 32, 27 PC, luxo também. Gustavo K. E vamos aí. Mas era uma vez, vamos lá. O Gustavão aqui, o Henrique aqui. É nóis. Ó, a corvinha boneco. Fechando, abrindo. Tal. Ele abre, fecha, abre. Legalzinho também tal. Bem aberto, já tinha que ter fechado. Ah! Ó, matou na embreagem, mandou um upa-upa cavalinho. O upa, upa É isso. Bom, pelo menos, pelo menos, Gustavão, você pôde treinar o Upa, Upa Cavalinha. É aquela matada na embreagem, malta em pé e ó. Então, você viu que dá certo, né? Falei em sala também. Falei, ó, entrou em desespero na pista. Não deu que, puta, sei lá o que aconteceu? Mata na embreagem e vai curtindo o rolê. Então foi feito aqui. Então você vê que o curso também te salvou essa parada de andar na grama com moto esportiva, é fantástico mas filho é... veja eu acho que você dormiu, né você dormiu, você deu uma dormidinha, não dormiu? não tem outro não tem outro, outro aspecto aqui que eu acho você demora dá aquela sonada dormiu firme, velho dormiu firme exatamente soninho Entendi, tô te entendendo. Bom, é o seguinte, é... cara, tem um vídeo meu de 200 anos atrás, que era até mais novo também, tava melhor, a... não tava dando o período tão murcho, andava com o pneu mais cheio ali, é... é que eu falo que você olha para onde você vai. Né? Isso e isso, você vai ver 225 vídeos no YouTube, dica de curva. Onde você olha, é onde você vai. E é batata, é verdade. Então a primeira coisa é o olhar fixo nos targets, né? nas referências que você vai criar ou se tiver uma pista nas referências que já existem e aí é, aquela abre, fecha, abre né? e ir desenvolvendo ao longo do percurso, por isso que é interessante fazer um vai e volta, vai e volta, que é o que eu faço. A pista já te permite isso automático porque você vai fazer várias voltas no mesmo lugar então, cada dois minutos você está passando pela mesma curva, a evolução é mais rápida ainda. Mas tem que estar tá atento, não pode estar tá distraído, porque a distração na moto, ela acaba saindo caro. Então, filhinho, concentração aí, para de, é, sei lá, pensar na, na, na Rainha Elizabeth, ela já se foi mesmo. E aí, focar a visão onde tem que fazer. Mas pelo menos fiquei feliz que dá aquela salvada na grama ali, foi reto e, e já era. Bom... Próximo, é nós, próximo. foda Dias. Zoeira. Fáguia Dias. Fala, Chico, tio Guedinha. esse aqui também tava no curso. <risos> aí a gente vai falar, caraca, eu não tenho culpa, filho, conta É o que eu tô falando. Lá acontece uma evolução, e aí os caras ficaram rei, entendeu? Tem que ficar tranquilinho, tal. E. É, acontece, né? Mas. Aqui já foi uma queda. Então. Fagnoso, você sabe, né? E, bom, enfim, vamos lá. Fala, Chico, Tio Interrogação. Não queria aparecer por aqui, porém, por forças maiores aconteceu e mais cedo do que imaginava. <risos> pois bem, Aras Tuiuti. Ainda falei pra vocês. Eu falei. Você foi lá, eu falei. Calma aí, deixa eu explicar. Pausa aqui. Eu falei, ó, vocês andaram em capoava agora, e a galera evoluiu do caraca desde o começo do dia pro final, faz mais um pouco capoavinha. Pega a mão aqui, porque você pegando a mão, primeiro, ainda tinha muito para melhorar do traço, para você estar tá no traço correto da pista. E aí quando você já está mais à vontade do traço, da pista, é mais fácil evoluir ainda mais o posicionamento. Tem um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês do, do posicionamento também. Então é mais fácil. Então faz pelo menos uns, umas 10 vezes isso, que é o que eu faço na minha vida, tá filhos? Tipo, a estrada que eu vou, a vovó por exemplo, desde que eu nasci. Ou oh, vai pra Romeirinhos, quando eu fui pra Guararema. Cara, eu fiquei andando lá umas... Não sei, umas 30, 40 vezes. Porque eu não sei. Então eu preciso decorar pra ficar bonito, pra ficar legal. Porque vocês esperam um board de luxo, né? Então precisa decorar o bagulho. Não adianta só chegar e tal. Se eu chegar e tal, não vem, não, não, não vai. Porque eu vou pra Potens agora... Cara, é, é dureza, porque eu fico um ano inteiro sem andar lá. Então quando eu chego, agora eu acho que vai ser a curva nova, ainda é novo, sabe? Então tá muito fresco, então você tem que estar tá andando no mesmo ponto, porque daí já fica mais fácil, aí você, tipo, o se você começa a, a migração de pistas é importante, só que depois de um tempo você vai tá acostumado com uma, porque daí você vai fazer algumas conexões, tipo assim, pô, essa curva me lembra capoava então eu vou fazer isso aqui, pô, essa curva do Astorchim me lembra esse CPA, então eu vou fazer isso, você entendeu? Mas aí, vamos lá. Então, a sua está quente, uns 24 graus, De supercorsa, e já te Supercorsa, tu ligado? Nós, você estava lá. Vamos pegando mais confiança e esquecemos dos princípios que nos ensinou recentemente. Que é manter o traçado, a velocidade de marcha, prende algo mais. Nessa faltou tudo um pouco, e aí viu o chão. Aí já viu o chão. Primeiro a gente nunca esquece, American Pie. Só vamos. Forte abraço, estamos together. Hein? Não doeu, mas nessa posso falar... Não doeu, mas nessa posso falar... Ai! Então vai. Opa. Filho, primeira coisa. Ó. É, esses cortes. Aqui foi pelúcia. Tá bom. Se passar disso cortando a moto. Aí você alonga a relação, tá? Diminui o dente na coroa. Beleza? O e já tire e entra. Beleza. Faça isso no pinípico de pá e tal. Já era. Se ficar muito, aí é bom você aumentar a relação. E evita, porque eu vi que quase na outra você fez já. Evita ficar todas as marchas, porque você tá perdendo tempo. Beleza, filho? Together, vamos lá. Só, você mandou só o... Você, mandou só o ah, você me pegou uma pressa, você me pegou uma peça que eu ia usar um outro exemplo, porque você mandou só o da queda. Entendi, tá bom. É que na curva anterior, filhos, é, da, da, da reta principal aqui, que vem do, dos blocos do, do time ele entra e no meio ele já recolhe o pêndulo e começa a acelerar. Vocês vão lembrar do que eu falei no curso. Às vezes vocês ficam muito ansiosos em voltar já para a moto para acelerar. E aí vocês estrambelam tudo. Certo? Descabela tudo. Então, fez o pêndulo, acelerador está acelerador te levando para lá. Olha o acelerador. Hum, fica aqui, ó, acaba a curva, foi para a reta, tal, aí você vem e se posiciona. Não precisa ficar na ansiedade de posicionar antes para poder acelerar. E aí vezes fica e vai. Então, pode deixar e vai embora. Tem um exemplo claro quando eu ponho o meu, meu on-board da bundinha. Saindo do sol, por exemplo. A curva já acabou, ainda, eu estou pendulado ainda vou sentar lá no meio da reta, exemplo. Então, não tenha ansiedade de voltar para a moto, porque é, vocês acabam... Atrapalhando o processo e até mesmo deixando de acelerar. Porque muitas vezes quando você vai voltar para cá, você guarda o acelerador e depois você acelera de novo. Tá? Era uma curva anterior essa, mas vamos lá. Aqui o que acontece, felinho é o seguinte. Lá temos uma clive. E se você passa muito inclinadão, já era. Aqui, ó. Tem uma desneveleta. Que você vem e fecha. Tá? Fechou aqui, ó. Já começa a levantar. Fechou aqui, já começa a levantar e abrir. Porque a pista faz isso aqui, ó. E aí você passa muito inclinadão dando mão, aí ela. E vai embora, entendeu? Pera aí. Pera. Vamos lá. Tá? Veja. Olha como eu dou uma tardadinha na curva e eu entro só no final. Que eu dou aquela inclinada. A hora que eu der a inclinada, eu mordi a zebra e já põe pra boi pra, pra, pra rolar. Você viu como eu já deixei a moto mais em pé, filho? Denovex, Denovex pra você. Denovex, Denovex. Olha o desnível. Gritinho. Denovex. Ó. Hum. Fecha o elo. Já do a manja. Sarkovski. Tem mais uma volta aqui, mais pra fronte. Ó, com um painel. Painelzinho. Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha Olha, ixi, meu rapaz Olha aí, painelzeta pão... Sai, sai pro pai Saia Olha lá Espalhei um pouquinho hum, hum, hum. Trago agora O que eu trouxe eu já Aí ainda fiz um pouco mais longe da zebra Pra sair do aclívis não ficou tão bom a curva anterior ficou melhor porco então ó perceba aqui filho se perceba vamos lá tutto nosso. tutto ó Você entra antes que eu na curva e vem bem perto Aqui, okay? pega e pega sem inclinação tal É isso, filho. Então, primeira coisa, lembra do negócio das marchas, aproximou essa curva, ela faz isso aqui, ó. Exatamente nisso, não dá pra estar em só acelerando. Então você tem que levantar um pouco a moto e acelerar. Levanta a moto e acelera. Você pode ver que eu nem passo tão perto da zebra assim como você passa. O, o correto seria nessa, do jeito que tá na zebra, mas aí você pega mais ainda o, o desnível dela, Tá? Então, esse desnível, inclinadaço, não tem como. Ela lava Sabe o que é muito próximo aqui? A ferradura de capoava. Sabe? Que vem depois da ponte, faz aquela aqui assim, ó. Que daqui pra cá, o é bom daqui pra cá é faz isso aqui, ó. É mais leve que isso. Só que mesmo assim faz. Por isso que às vezes os, os caras escapam lá de, de traseira e não entendem nada. É desnível de pista. E aí, isso você só pega andando na pista. Próximo. Que é da linda e maravilhosa Estabanada do meu amigo Panda Se ela é linda, maravilhosa e estabanada Ela é coisa boa, vamos lá Salve, Se segue esta humilde Contribuição para o canal, obrigado Meu amigo Panda E sua GSR 750 Minuto do da Tá Rodovia SP50 Saindo de Monteiro Lobato Rodovia cheia de curvas, trecho urbano rural Abraços Calibragem, não sabemos, não sabemos nada e tal mas se é panda, pode ser que tenha uma atração com árvores, né? Então fica com o vídeo. Filhinhos! Ô filho, o que é. <risos> <O> que... <risos> Fala boa. filhinhos Tirguedinha olá, faz um favor pra mim Eu oh. vou mandar aí um vídeo do meu amigo ó. Essa é a motoca dele uh. é de panda agora <risos> Analisa, <risos> Analisa pra nós e tá ali, ele não quer aparecer não Analisa o um vídeo do meu amigo Panda Mas o panda o panda é porque foi pra árvore ou porque tem os olhos manchados velho O que, que acontece aí? Vamos lá, vamos lá Vamos analisar o Pandará Deixa eu ver se eu pego mais uma qualidade aqui. Pera aí, que a qualidade tá meio porca. Calma aí. Vou gastar minha internet inteira pra você, filho. Só pra você. Toma! Toma! Vai, vai, melhor! Mó crack, Caraca, a internet tá meio podre! Nossa, pandal! Aí, ó! É a atração na árvore, tá vendo? É a atração na árvore! Olhou! Pra onde queria ir? Pra casa. Analisa. Sabe o que acontece, filho? Ele olhou pra casa. E aí, não tem jeito. Vamos lá. Ah, mas aí mais tá meio crackling também. Que já tá no máximo. Krakenlan. Só puxar mais um pouco esse tronquinho aqui, hein, filho. Tá meio pelo tal, tá, mas tá bom. Nossa, pandal. Mas tava, tava ficando da hora. Cara. Você simplesmente não botou fé, né? Simplesmente não botou fé. Você tá, você tá totalmente erectos, cactos erectos na moto. Ó. É, um pouco, tá sendo um pouquinho, um pouquinho. Mas eu quero que a curvinha fecha mais, ingrata direitinha. Ó, tá legal. Ó, minha bundinha. Aqui, ó, bacana. Baixa um pouquinho só esse tronco, sem sair mais aqui para não exagerar. Se baixou um pouquinho mais, é mais da hora. Ficou, mas tá da hora. Não tá ruim, não. Tá da hora. Um pouquinho mais. Mas o pandaralho... Pera é. aí. Chamou do olhar fixo. Ah, não botou fé na inclinada, né, filho? Se perdeu. Não botou fé na inclinada. Simplesmente. Tá bem em pé na moto aqui, ó. Você vê que a cabeça tá sendo pouco. E aí, muito em pé na moto, Não tem jeito chega uma hora que, até eu vou falar uma coisa pra vocês, se eu ficar ereto na moto direto e tentar inclinar, chega uma hora que eu mesmo já não boto mais fé, é normal. Então por isso que a gente tem que sair mais da moto, pra gente poder trabalhar mais com a perna, principalmente puxando o tanque, vindo, sabe? É, é uma coisa fluida e isso ajuda bastante. Aqui, fixação de olhar, igual aconteceu no primeiro, no, no primeiro não, desculpa, no, no Gustavo, fixou o olhar, velho. Não botou fé, fixou o olhar e já era. Mas aqui foi suave, não aconteceu nada. De boíssima. Caiu, caiu pandando. Eu é tive tipo parado. Enquanto ele pra caralho em você, hein, filho. Que teta da porra. Ah, só adormeceu a moto, não fez nada. Pra levantar agora vai ser gostoso, né? Ó, vai levantar errado. Não tá usando a dica. Não tá usando a dica. A gente colocou a dica no wheels aí meu e da moto sprint, né? Instrutor de levantar a moto, caraca. Ó, fez muita força. <risos> fez muita força, cara. Você mandou esse, esse movimento aqui, ó. De vir aqui, ó. Não, você tem que fazer o instrutor. Que é aquele... Vai atrás da moto aqui, ó. Pega um guidão aqui, ó, entendeu? O agachamentinho. Só que desse lado aqui eu queria ver como é que você ia fazer isso aí, velho. Você ia fazer aqui e virar uma cambalhota já na sequência. Então, tá bom, tá valendo. Pode ser um. Tá, tá maravilhoso. Bom, Pandaral, é, aqui foi aquela fixada luxo onde eu vou cair. Porque eu desisti da curva no meio do caminho, porque eu não botei fé que não iria mais, me deu um frio na barriga, não me senti confortável e já era. Então, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, tem um filhinho, filhinho da frente, se der para dar uma, um, uma tranquilizada, é bom, principalmente se o cara tá mais novato, isso ajuda, porque se eu sigo o um mestre, é, eu faço isso, quando eu vejo que eu, a galera tá mais tranquila, eu faço um, um dois, tal, boneco, tal, até falo, Chico, agora eu vou, né, porque senão, é, às vezes o cara quer acompanhar o ritmo, e acaba se perdendo. Então era legal, né? Não tô falando que você tem culpa disso, que você andou mais rápido. Lá, lá. Mas assim, se você vê que o brother está meio na dificuldade, dá uma tirada de ritmo para tentar dar uma força. E o brother de trás, se viu que também o cara tá muito rápido, não tenta então colado ou seguir se você tem uma restrição aí de é, evolução na pilotagem. Então vamos lá. Cara, tá chegando. O que, que você vai fazer? Primeiro ponto, fez a, a frenagem, observou, ponto de referência aqui comecei a acelerar, vou buscar lá fora, não olha, você tá aqui na moto, não olha daqui para lá, fica aqui, ó, porque daí você vai conseguir, se não tá confortável, o vídeo antigo também, quando eu andava com pneu mais cheio, eu falo, ó, tenta achar uma velocidade que você se adaptem bem em qualquer curva, pô, a 60 km, 60 km por hora eu faço qualquer curva, beleza, então a curva desconcisa, pum, 60 entra na curva, pum, 60 na curva, Fez, decorou, aí você começa a aumentar ritmo. Que você fala, não, não dá para fazer 80. Não, colocar. Entendeu? Porque senão fica a surpresa, você vem até aqui só, você acaba passando reto. Maravilha, filhos? Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse análise de queda. Tamo together total. Se inscreve se não é inscrito, dá um like, comenta alguma coisa aqui embaixo. É muito importante e relevante para que o canal continue sendo o que é essa togetagem total. Au! Aguarda o próximo. Ai!